Ai, ai, temos que falar do fim do canal, não é mesmo? Temos que falar do fim do canal É o JJ de volta na tua tela Pra assombrar a tua noite Você vai dormir Como? vai? Mano Já era hora de fazer esse vídeo Solta a vinheta Não tem vinheta Mentira, tem sim Vai, vai, vai. Então faz muito tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, larguei uns comentários de lado e, e sumi. É verdade. Eu não quero me estender muito porque a última coisa que eu quero fazer com este canal é que ele vira um antro de, de vídeos sérios e eu tentando influenciar alguém com meu vasto conhecimento que não tenho porra nenhuma pra dizer que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu tenho um compromisso com falar bosta, zoar com a cara de algumas pessoas, deixar uma galera puta, ser cancelado, ficar famoso e provavelmente fazer grana até que algum governo decida bloquear a minha grana porque eu tô incitando ódio contra a democracia. É democracia. E é exatamente isso que eu tô fazendo. Mas não hum. conta pra eles ainda. Já avisei que vai dar merda o isso. O fato é que eu fiquei muito tempo sem produzir vídeos e eu não fiz um vídeo dizendo porquê e eu não tava muito na vibe de fazer isso para falar a verdade, eu ia falar só bosta, não ia ser muito diferente do que eu estou fazendo hoje. De muitos amigos que eu fiz durante o meu primeiro momento aqui no canal, um deles foi o Alisson Neres, que foi alguém que parou de fazer vídeo e que foi falar com seus inscritos pessoal, tô parando de fazer vídeo por isso, por isso, por isso. Deu os motivos e foi muito legal da parte dele e isso fez com que eu fosse conversar com ele porque eu tava passando por algo meio que semelhante, por assim dizer. Tive que colocar algumas ideias no lugar e esse tipo de coisa leva tempo pra algumas pessoas e eu preferi não falar, eu só fui lá cuidar da minha vida. Nesse tempo eu estudei algumas coisas, eu melhorei em produção musical, fiz algumas coisas por aí para os outros também. E cara, esse período é muito importante, mas eu vou falando ao longo do tempo. Alguma coisa eu aprendi que pode ser útil, tá? Aquele idiota que você precisa prestar bastante atenção, porque às vezes, às vezes, no meio de uma vastidão de idiotice, tem algum conhecimento que você pode se aproveitar. Mesmo que esse conhecimento seja, não seja esse idiota. Sim! Vou servir de exemplo. Então, eu não vou ficar falando sério toda vez, eu já falei isso. E é aquela coisa, é mais um vídeo pra dizer que eu tô por aqui e testar o algoritmo, ver como que tá o meu alcance. E eu não consigo entreter você visualmente hoje. E assim, mano, a vida é assim, tá? É o que tem pra hoje. Se a vida te deu limões e eles foram de graça, provavelmente alguém tá pagando a porra da conta. Então, irmão, trata de pagar pelos limões antes de fazer a limonada, tá me entendendo? E aprenda árabe. Parece que vai ser importante. Chinês também. Mano, se cuida, esteja saudável. Bota a fraldinha na cara. Principalmente se tiver falando merda por aí. eu tô De olho em você, em seu liberalzinho de merda e seu maximalista. A gente vai conversar. Mentira, eu não tenho nada para falar com vocês. Twelve seconds later. Me aguarde. Porque o negócio vai ser é muito pesado. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a badge. All the boys there can't help it, it's a habit. Close that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her on the down on a mattress. I just wanna have it.